Pessoal, Marina Tsugi aqui novamente e no vídeo de hoje a gente vai fazer um tour pela Bienal do Livro 2019, Rio de Janeiro. Até porque esse ano o país homenageado é o Japão. Antes da gente começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like samurai no vídeo, curte o canal e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que vão rolar aqui no canal. Então, o que, que eu vou te mostrar hoje, né? Esse ano, como eu falei, né, o país homenageado da Bienal é o Japão e por conta disso o Consulado Geral do Japão do Rio de Janeiro está com esse stand gigante com esse tori vermelho na frente e a gente veio aqui também para prestigiar o evento, não só fazendo essa cobertura, né? aqui do evento como um todo mas também palestrando aqui no estande do consulado e ainda dá tempo de vocês participarem porque tem evento sábado e domingo e sábado a gente também vai estar aqui no estande do consulado palestrando falando sobre roteiro de viagem ao Japão e custo de viagem ao Japão, então se você quer participar desse workshop exclusivo, presencial vem pra cá, pega a tua ficha pega tua ficha não, pega a tua senha porque as vagas são limitadas, então você precisa de uma senha pra poder assistir te sentar e receber o material exclusivo desse workshop presencial, beleza? Mas então, eu vou te mostrar o que que rolou e o que que ainda tá por vir nesse evento, nesse, na verdade, esse mega evento que tá sendo a Bienal do Livro. Dica número 1. Um. Vai vir pra cá, gente? Vem com sapato extremamente confortável, porque é chão. Muito show! É muito grande, tipo, a gente tá em um pavilhão, são três pavilhões. E esse pavilhão aqui é o pavilhão verde, é onde tá o estande do consulado e tem vários outros estandes de empresas e livrarias e editoras e tudo mais. Mas então chega de falar e bora dar uma volta no evento pra você ver o que, que você pode encontrar aqui e se você já veio, e se você veio, né, o que você pode ter perdido, porque o evento é grande, eu sei que não dá pra ver tudo, né, gente? Então, bora dar uma volta!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 vocês aprenderem sobre a atualidade do Japão para chegar lá e não entrar em parafuso, olhar para a máquina e falar assim, meu Deus, como é que eu compro meu ticket? Se você já souber, já chegar lá sabendo disso, sua viagem vai ser assim, tranquila, tranquila mesmo, não precisa falar japonês, sabe? Você não precisa falar japonês para ir para o Japão, isso é muito importante. Muita gente acha que é preciso falar japonês. Não é necessário. Se você souber o mínimo de inglês, já ajuda pra caramba. Você não precisa ser fluente. Eu vi um gibi, olhei aquilo, perguntei pra minha mãe O que, que é isso daqui? Ela falou, ah, essa é uma história quadrinha, gibi, tem umas historinhas. Falei, falei pra minha mãe, lê pra mim? Ah, por Ela leu e eu queria que ela lesse todo dia mais gibi, mais gibi, mais gibi, mais gibi até que dinheiro falou, olha, eu tenho meu serviço, meu trabalho, não dá para ver o dia todo para você, meu filho. Então, eu vou ensinar você a ler. Mônica, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai. <risos> Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que ele tenha te ajudado a decidir se você Vem ou se você não vem a Bienal E se você já veio, comenta aqui embaixo qual foi a da Bienal que você mais gostou, participou de alguma palestra, de algum bate-papo com o autor de algum café literário, qualquer coisa desse tipo, né? Foram muitos eventos rolando a parte, além, né, dos próprios stands disponíveis. E estamos chegando aos últimos dias do evento, então agora é hora da promoção, né? A galera vem de mal e tudo pra cá pra comprar livro pra caramba. Acho que é pra comprar livro pra dois anos, né? Porque depois Bienal do livro aqui no Rio de Janeiro só daqui a dois anos, então tem que comprar muito mesmo. Né, para aproveitar os preços bons e garantir aí né boas leituras tá isso vou ficando por aqui e até a próxima já né?